E aí, galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é DJ Dark Mix. Tô aqui pra agradecer a vocês aí é, a meta de um milhão de visualizações aqui no meu canal, né? É, entre isso aí, os 1.700 inscritos, vou mostrar aqui pra vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês aí que curtem meus mega, minhas produções aí que eu ando fazendo, né? E queria também convidar vocês aí pra curtir minha nova página, Game House Minha Vida, que é uma página que eu fiz aqui é pra ter jogos, fazer tutoriais de jogos é, é, como instalar, instalar alguns estilos de jogos é, tutoriais de programas, entre outras coisas é uma porrada de coisas que eu vou fazer é, a Gameplay uf, ixi, tá quem curte games aí é no um novo canal que eu fiz, beleza? Para quem puder se inscrever nesse novo canal agradeceria e quem se inscrever nesse canal, manda uma mensagem pra mim aqui no... no... nesse canal aqui meu, né, do DJ Dark Mix é, todo mundo que se inscrever manda pra mim uma mensagem que tá inscrita, eu vou conferir mesmo se a pessoa for, tá inscrito nesse meu novo canal da Game House. Se a galera tiver inscrita, eu vou mandar uma Pack de música minha sem vinheta, beleza? Pra todos que se inscreverem. Então, se você quiser minhas músicas aí sem vinheta, é, basta se inscrever e dar um, um ok aí. É, um ok não, né? Manda uma mensagem pra mim, se inscreve, eu vou lá e mando pra você. É, na mensagem você manda seu e-mail, óbvio, né? Porque senão como é que eu vou mandar pra você? os links, é, manda seu e-mail, manda uma mensagem, se inscreveu no canal, mandou teu e-mail, eu envio para você as músicas, beleza? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí o link do meu canal. Quem puder se inscrever eu agradeceria muito, beleza? Valeu e novamente obrigado aí pelos 1.700 inscritos e um milhão de visualizações. É nós.